Olá, amigo e amiga. Meu nome é Fernando Lima Monteiro, de Belém do Pará. Sou o autor do mini livro para montar e ministrante de oficinas virtuais. Sou um artista, pessoa física e estou participando do festival virtual Embalando a Arte na Rede, promovido pela Prefeitura Municipal de Belém e FUMBEL. Vou demonstrar a oficina virtual de mini livro acima. E para participar, são necessários cinco passos. O primeiro passo consiste em digitar o link do site bit.ly arte na -rede ML, tudo junto. E por esse link dá acesso à oficina virtual. O segundo passo consiste em clicar nos demais links do site. Já o terceiro passo consiste em assistir os vídeos do site imprimir o guia e o mini-livro a 5. Mini-livro a 5, frente e verso por 14 páginas. O quarto passo consiste em montar o um mini-livro a 5. O quinto passo consiste em divulgar nas redes sociais o mini-livro a 5 com o conteúdo produzido da sua própria arte. Portanto, vou ensinar agora e convido vocês a participarem da oficina virtual de mim, livro Assino. Obrigado, vamos ao primeiro passo no próximo vídeo.